Olá, eu, tô, eu vim aqui para falar um tema assim, muito importante né, sobre a droga. Eu tenho atendido algumas pessoas voluntariamente, mas não dá para fazer um trabalho, eu sempre indico um lugar, um local, para que esses cuidados com essas pessoas sejam trabalhados eficientemente. E é fundamental também que a família que se torna o cuidador desse dependente, desse adicto, também faça terapia, porque eles acabam sendo codependentes do usuário. Então, existem é, três tipos de prevenção, que é a droga, a prevenção primária, a secundária e a terciária. A primária é para que você venha é, começar a perceber e detectar o que está acontecendo, com esse indivíduo que está usando a droga. Então, ela precisa de um conjunto de ações ah, para que, que vise a saúde desse sujeito, não só também da, desse, dessa pessoa, mas também do, do dependente químico, que são fatores assim que são necessários para que essa família tenha um cuidado, um olhar mais específico. Então, na prevenção primária, é, deve intervir antes é, em face dessa perspectiva de consumo de drogas. Como uma criança ou um adolescente, um jovem, muda o seu comportamento, é necessário que essa família tenha um, um, um feedback, tenha um olhar mais clarificado. Por que está acontecendo? Pode ser droga? Sim ou não. Pode ser um distúrbio de comportamento? Por quê? O que, que aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, aquele jovem, está chamando a atenção dessa família? Tem algo que está sendo, é, não está sendo legal para essa criança. Então, como terapeuta familiar, psicopedagoga também, consteladora, eu sempre alerto as famílias que... Um comportamento, uma mudança de comportamento está na hora de perceber o que está acontecendo. Então, é necessário muito. E aí a intervenção, então, nós temos a intervenção primária, a secundária e a terciária. A secundária, ela, ela entra na detectação da, desse problema inicial das drogas para tentar evitar esse agravamento. Então, a, a família, ela precisa caminhar muito rápido para descobrir, levar um pediatra ao clínico, ao psiquiatra ao neuro, levar numa instituição religiosa, ligar com o um terapeuta, para trabalhos voluntários, para poder saber administrar essa situação porque depois que deixar passar, ou eu tampo minha visão que eu não quero ver e eu acabo também tendo alguns sintomas doentios e aí vai ficar difícil e aí você vai ver o que acontece, você tem visto aí na televisão, o que acontece com essas famílias. E a terciária, ela intervém quando a dependência química, ela já está instalada e atua antes, durante e após o tratamento. É um tratamento longo, prolongado, não adianta somente ficar assim orar, orar é maravilhoso, é muito bom, mas mas precisa interferir imediatamente, porque a droga, o que ela é? É qualquer substância química ou natural. A química, ela, ela é fabricada, que é sintética, ela é fabricada no laboratório. E quando ela entra em contato com o organismo, ela pode resultar em mudanças fisiológicas e no comportamento, ela acaba trazendo uma patologia, o corpo de um dependente químico, ele fica todo contaminado de substâncias, substâncias que não vão permitir que essa pessoa comece a pensar com concretamente não abstrato, e aí essa família, esse, esse sistema familiar do S, e aí o que que acontece? Aí começa a procurar correndo. Por que que não intervém antes? Por que que não percebe? Meu filho tá com um comportamento estranho. Vou perceber. Você que acontece hoje, as famílias elas, elas estão muito desligadas. Elas estão muito no celular. Um pai às vezes tá no celular olhando para frente e o filho tá atrás a mãe. Ou então tá na, atrás da mãe quando o filho caminha para frente. Então tá toda uma família ligada no celular porque está faltando relações afetivas, que criança tem que brincar, adolescente tem que brincar, jovem tem que brincar, o adulto precisa brincar, o, ado... o idoso ele precisa de brincadeira, e nessa pandemia tem aumentado muito as overdoses, crise de abstinência, a intolerância, a dependência química, ela tem crescido, ela tem criado uma demanda muito grande. E o terapeuta, ele não vai dar conta. O médico, ele não vai dar conta. Eu já tive um projeto que eu trabalhei, que eu, meu marido, tinha médico. A gente tinha parceria com o Hospital Lourenço Jorge, com o um Corpo de Bombeiros na Barra. É, nosso trabalho era no espaço físico da subprefeitura da Barra. Tinha várias pessoas envolvidas, mas na maioria das vezes, esses pais ou esse casal, ou essa mãe, esse filho, esse marido, já chegava quando a coisa já estava assim, cheia de nó, e para desatar os nós, muito difícil, porque muitos deles cometem e as drogas ela não pode destruir o nosso cérebro e é a primeira coisa que ela faz ela destrói ela atrofia o cérebro nosso sangue fica contaminado o sangue do dependente químico fica contaminado e a família fica contaminada pela falta de amor pelo desespero pelo medo pelo pânico pela depressão então eu passei aqui hoje só para trazer assim é... Essa reflexão, para que você possa intervir na prevenção primária, saber aonde eu devo chegar. Então, como terapeuta, vocês precisam procurar ajuda. Se o dependente químico não deve já, faça você, porque você não vai poder mudar, você pode mudar você para mudar o outro. Porque quando você muda o seu pensamento, o seu comportamento, o outro também vai mudar. Então, não existe essa, ah, eu quero fazer terapia para mudar o meu filho. Não. Você vai fazer terapia para aprender a lidar com essa situação, mudar a si próprio, que já está doente emocionalmente, com uma ferida aberta e nós trabalhamos assim. O dependente, ele só muda se ele tomar essa decisão. Mas existem caminhos e meios para que ele construa uma nova vida para eles. Então, ele precisa ser amado ele não precisa de julgamento porque ele adoeceu por conta de alguma coisa que aconteceu na família ou não ou traumas infantis ou durante a gestação ou é genético tem seus marcadores até no DNA então vamos contribuir não adianta mais julgar se você tem uma pessoa que se tornou dependente química de drogas lícitas ou ilícitas, então é preciso trazê-la para você. E você procurar ajuda terapêutica. Que só ficar na oração pode até resolver. Mas é preciso um tratamento. Ok? Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Critique. Eu não tenho a verdade absoluta. Ok? Ah, toque aí no sinalzinho. Naquele mãozinho assim, ó. Que eu não sou muito tecnológica. <risos> para que você possa ajudar o meu canal. Beijo. Ó, deixar meu telefone. 21 9 6885-8565. Então, preserve o seu cérebro. Se você não usa, amém. Se você usa, você já está condenando o seu cérebro, o seu organismo a sua saúde. Porque a droga atrofia o, seu, o cérebro, a perna, os braços, leva a impotência, pancreatite, problemas no fígado. Traz problemas generalizados até nos neurônios. Ok? E, se você quiser, você pode ligar para mim. Muito obrigada.